Então, gente, hoje eu vou lá na estação Fradique Coutinho e vou lá, né, com a minha mãe e o meu irmão <risos> pra tirar foto na, na parte temática de Stranger Things, porque eu quero ir lá, porque eu já me arrependi da outra vez quando teve coisa, não sei onde exatamente era, se era na casa da Netflix, alguma coisa assim, que teve a decoração lá e eu não fui tirar foto porque eu não sabia que tinha. Então agora eu vou lá na Fred que Hoje é o último dia. <risos> e que horas são, mãe? Olha, já são cinco pras quatro. Cinco pras quatro. Espero que as coisas ainda estejam lá. E daí eu vou mostrar para vocês e tentar tirar alguma foto bonita. Eu tentei botar uma roupa que parece nos... Não vou conseguir mostrar, <risos> mas um pouco anos 80, assim, tentei, né, e é isso. Então, gente, agora eu já tô em casa e foi bem legal, tinha bastante coisa mesmo dos dois lados da, da estação lá e tinha muita coisa, eu tirei foto, tentei gravar, mas eu tenho, sabe, eu, né, ó, eu tremo um pouquinho, mas eu tentei as fotos e depois minha mãe tava com fome, eu também, a gente queria ir no BK da Paulista. Daí a gente pegou o metrô, fomos pra estação Paulista, só que assim, eu nunca fui para essa estação, sempre para ir para Paulista eu desço na Brigadeira. E aí a gente desceu, a gente foi pra rua e tipo... Que isso? Que lugar é esse que a gente tá? Entendeu? Aí a gente ficou com medo porque já era sete horas da noite. Então a gente entrou de volta pro metrô e fomos pra Brigadeiro. Só que, não sei se vocês sabem, provavelmente sim, já ouviram falar alguma coisa, que na Brigadeiro tem uns meninos, né? Uns menores infratores, né? Que são uns meninos bem novinhos, assim, na faixa dos 10, 12, 13 anos e eles chegam em você, né, você sai ali da estação Brigadeiro, ou algumas outras também, mas lá na Paulista é a área que tá mais perigosa, e aí eles chegam e te assaltam, e alguns estão dando facada na mão das pessoas pra arrancar o celular, então, na hora que a gente saiu ali, a gente botou o pé na rua pra fora da estação Brigadeiro, a gente viu esses meninos. A gente viu os meninos e um deles estava tirando alguma coisa do bolso. Eu vi, velho. Ele estava com a mão no bolso e ia tirar. Aí, na hora, eu, minha mãe e meu irmão, a gente correu de volta para o metrô. A gente entrou, é, foi para outra estação, pegou o ônibus e veio para casa. Aí, estamos sem comer agora. <risos> a gente está sem comer, mas é isso, né? A gente queria ir lá no BK, comer... É, tá decorado lá também, mas, né, muito perigoso, não, melhor estar vivo, comer, a gente come depois, outro dia eu posso ir lá no BK mais cedo, mas eu tô com medo, eu tô, <risos> eu tô com muito medo de andar na Paulista desde que essas coisas começaram, sabe? O meu irmão uma vez saiu com, com a minha amiga barra namorada dele, <risos> e aí Roubaram o milkshake dele, entendeu? Tipo, simplesmente roubaram. Então, é... tá difícil, bem difícil. Mas daí é isso. É, foi legal, bastante coisinha lá. Foi bom tirar foto. É, não foi legal correr perigo de assalto. Não foi legal essa parte, realmente. Meus pés estão doendo. Porque eu fui de all-star e geralmente eu não uso, não tô usando mais o all-star, porque aconteceu de quando eu tava trabalhando meio longe, eu <risos> tinha uma subidona, daí eu subia com all-star aquilo e torci o pé. Daí fiquei mal tempo tendo que colocar gelo, deixar a perna pra cima. E aí eu fui atrás de ter um tênis pra... Tênis mais assim para andar mesmo de caminhada, um negócio legal para andar. O All Star não é legal para andar. Eu não esperava que eu fosse andar tanto. A gente foi a pé <risos> de casa até a estação é, Vila Mariana, entendeu? E aí andamos para caramba. Porque o ônibus não tava vindo Ainda teve isso A gente ficou esperando um ônibus para ir pro metrô A gente ficou esperando sei lá o que Uns 40, 50 minutos e nada de ônibus Então a gente foi a pé pro metrô E é Andei mais do que eu esperava que eu fosse andar Né? E, e daí é isso Mas foi legal E é... Quando a gente chegou lá é, Tem a parte que tinha o sofá E as as letras e as luzes, né, na parede. E aí, quando a gente chegou lá, o segurança falou: Ah, esses daqui são os últimos que vão poder tirar foto ali dentro. Aí tá, então a gente tirou foto lá de fora mesmo. Mas depois eu vi uma funcionária levando duas pessoas lá e abriu lá para elas entrarem e tirar foto. Aí vieram os seguranças atrás dela falando: Ah, que ótimo exemplo que você é. Pois é, pra vocês verem, né? Errado isso aí, errado esses papos, mas. É, deu pra aproveitar mesmo assim. E. E é isso aí. É. Bom, eu vou deixar as fotos, talvez, nesse vídeo, não sei. Mas. É isso aí, e tchau.